Em um país como o Brasil, onde os investimentos na área de bibliotecas públicas né, e também na área do segmento de livro, leitura e bibliotecas de um modo em geral são bastante tímidos, digamos assim, as bibliotecas comunitárias vêm cumprindo um importante papel na relação com as comunidades né, de difusão do conhecimento, de mediação de leitura, de um modo em geral. É isso que mostra né, uma pesquisa realizada pelo Grupo de Estudos em Bibliotecas Públicas da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com o Centro de Estudos em Educação e Linguagem da Universidade Federal de Pernambuco e também em parceria com o Centro de Cultura Luiz Freire. Para falar sobre esse assunto, eu estou com a professora Elisa Machado, ela que é professora da Unirio e coordenadora dessa pesquisa. Professora, antes de mais nada, eu gostaria de cumprimentá-la, né, agradecer pelo convite, ou melhor, por aceitar o convite da Biblio em estar participando deste bate-papo, né, falando um pouco sobre essa importante pesquisa que vocês desenvolveram aí no âmbito do grupo de estudos é, em bibliotecas públicas lá da Unirio em parceria com outras instituições. Para começar então, professor, eu gostaria de perguntar para a senhora como é que surgiu a ideia dessa pesquisa, é, o envolvimento dessas instituições nessa pesquisa. Olá Chico, olá pessoal da Bibliô. muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e uma oportunidade para nós que trabalhamos em pesquisa, para contar um pouco para vocês como que foi esse processo e quais os resultados. Bem, é, essa pesquisa foi idealizada pela, pela, pela equipe do Centro de Cultura Luiz Freire, lá sediado em Olinda, que atua na consultoria das bibliotecas comunitárias através do programa Prazer em Ler, do Instituto Cia. E foi eu, a Cida Fernandes, que é uma das coordenadoras, fic, ficamos responsáveis. É, ela, a Cida fez essa articulação entre o grupo de pesquisa da Unirio, na, no qual eu estou atuando, o Centro de, de Pesquisa da, da FPE, que é a professora Esther Rosa. É, então, é, a partir da, das evidências de que as bibliotecas comunitárias tinham um papel importante, mas da falta de pesquisa e de dados concretos que validassem esses resultados, a, a, o Centro Luiz Freire é, propôs a realização dessa pesquisa e o Instituto Cia, por meio do programa Prazer em Ler, é, topou fazer, o apoiar né, com os recursos necessários para que a gente desenvolvesse. Então, é um trabalho é, muito em parceria, articulado, colaborativo, e que envolveu também a equipe da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias. Eles também entraram como parceiros apoiadores. Professora, eu dei uma lida na, né, nos dados prévios que vocês apresentaram, né? depois eu estou sabendo, inclusive a senhora pode falar um pouco mais na frente, vocês vão publicar um e-book né, com os dados dessa pesquisa é, adiante, vocês vão fazer essa publicação, mas eu vi, por exemplo, que o objetivo da pesquisa era identificar, compreender e dar visibilidade ao papel das bibliotecas comunitárias, né? é, Nessa coisa da formação, da mediação da leitura, da formação de leitores, né? Professora, é possível dizer que, em alguma medida, as bibliotecas comunitárias vêm assumindo o papel das bibliotecas públicas, ou o papel que seria das bibliotecas públicas é, nos municípios, nas comunidades? Chico, então, como bibliotecária, né, que eu sou professora de biblioteconomia, eu tenho, eu tenho que admitir né, que, sim, as bibliotecas comunitárias estão, sim, assumindo o papel das bibliotecas públicas e, em alguns casos, das bibliotecas escolares. Tá? Uh, no, no país você falou agora na abertura os tímidos investimentos que estão ocorrendo né, na área do livro, leitura e bibliotecas e eu acho que na atualidade não são nem tímidos não, não, não existem, não estão ocorrendo investimentos nessa área uh, e isso faz com que a sociedade que percebe né, a sua condição, as suas necessidades ela se organize para enfrentar os problemas que surgem à sua frente. E um deles é a falta de acesso ao livro, a falta de acesso à cultura e à educação. Então, grupos, pessoas se reúnem para organizar, constituir espaços, desenvolver projetos em busca de melhorar a qualidade de vida né, de, da, daquela comunidade, de um determinado território. Professora, um dos números né, que eu dei uma olhada na pesquisa e percebi é que a maioria dessas bibliotecas, 52,4%, elas surgiram a partir de 2006. Né? É, que leitura a senhora faz desse número? Seria o fato do poder público não estar dando conta das bibliotecas públicas ou seria, ao contrário, de alguma forma o poder público ajudou na organização dessas bibliotecas e possibilitou o surgimento delas? Que leitura a senhora faz? desse número, por exemplo? É, é interessante essas, essas questões que você está colocando, porque ao afirmar que essas bibliotecas estão fazendo o papel da biblioteca pública, isso não quer dizer que eu defenda que não tenhamos biblioteca pública. Pelo contrário, a gente precisava ter as bibliotecas públicas e também as comunitárias. né? É, o que acontece é que é, as bibliotecas, o surgimento de bibliotecas comunitárias no país, ele já vem ao longo de vários anos, mas nos últimos 10, 20 anos, as, é, isso se, é, foi, foi apoiado de alguma forma, principalmente depois de 2001, tá? É, nós tivemos um... Quando começa o programa Viva... Viva... Eu Leitura, era, né? né? É, os, o, a, o governo federal começa a implantar políticas... Uh, é, constituindo o programa... O plano nacional do livro Leitura... E até quando chega em 2008... Acho que é 2007 ou 2008... Que... É lançado o edital, o primeiro edital para apoio a bibliotecas comunitárias, que na época chamavam de pontos de leitura. Então, e, é, então, a partir de 2001, houve é, um início de a, abertura e foi em 2007 que o governo federal elege mesmo as bibliotecas comunitárias como uma... Um, um, ...uma entidade... ...como uma, uma organização... ...como um projeto... ...a ser apoiado... ...e então... ...existe esse viés de apoio governamental... ...que estimula... ...os estados e os municípios... ...a apoiarem também... ...porque foram repassados recursos do governo federal... ...para que os estados também apoiassem as suas bibliotecas... ...isso aconteceu na Bahia... ...aconteceu aqui no Rio de Janeiro que os próprios estados também começaram a lançar editais de apoio... E, e, mas, paralelamente, também dentro dessa política que, que foi sendo traçada... as organizações não governamentais, as instituições, as empresas... É, a partir da sua linha de responsabilidade social, algumas optaram também por apoiar bibliotecas comunitárias. E uma delas foi é, o programa Prazer em Ler, que também começa em 2006. Mas a gente teve também o Instituto Eco Ecofuturo, né? a Associação Vagalume, são instituições... É, empresariais ou ONGs que não estão ligadas ao governo, mas que de alguma forma também adotam, seguem os princípios que o governo estava é, trabalhando, a, as diretrizes governamentais para a área. Então, tudo isso somado... É foi, é, é, colaborou para a expansão, para o fortalecimento, para a sedimentação, porque a biblioteca comunitária, a gente tinha muito essa ideia de que ela abre e fecha, abre e fecha, e no entanto, nessa pesquisa, nós identificamos bibliotecas muito, é, com um histórico, uma trajetória é, importante em, seu, em seus locais e, e grande, né? e extensa aí. Vocês detectaram alguma dificuldade para essas bibliotecas continuarem se sustentando, se mantendo? Como é que está a questão da sustentabilidade financeira dessas bibliotecas? Então, a sustentabilidade das bibliotecas, ela é, ela é, é ano a ano, é, mês a mês, dia a dia, ela é, é trabalhada. Né? Uh, tem... Bibliotecas que estão é, trabalhando muito para estabelecer parcerias, para trabalhar em rede e, a partir daí, melhorar a sua sustentabilidade. É, a partir daí, de, de, desse trabalho em rede, trabalho colaborativo, elas passam a se organizar melhor, a se formar melhor e a desenvolver, inclusive, projetos que são, apoiam um número maior de bibliotecas. É, mas, além disso, é, na história das bibliotecas, elas desenvolvem atividades no seu dia a dia que vai do bingo, a brechó, a festa, arrecadam arrecadação de dinheiro é, continuamente para garantir o seu dia a dia, água, luz, né, o aluguel. É, muitas delas estão em lugares que são sedes próprias ainda, né, mas assim, ou é, a, ou é a garagem da casa de uma pessoa, ou é a associação do bairro que cedeu o, o local, então, é, é, é uma grande articulação que é feita no local para garantir a sobrevivência dessas bibliotecas. É, as bibliotecas, elas têm... É, a questão das da, da, atividades delas, por exemplo. Como normalmente são espaços pequenos, né, as bibliotecas não têm condições, as bibliotecas comunitárias não têm condições de, de estar em espaços grandes, como uma biblioteca pública com 200 metros quadrados, com jardim e tudo mais. Então, são bibliotecas, em sua maioria, bem pequenas, onde elas fazem suas atividades no seu local, mas elas extrapolam para a rua, para a praça, para o beco, né? É, são bibliotecas que... Elas vão além das paredes da biblioteca, seja em qualquer lugar é um lugar de leitura, qualquer lugar é um lugar de mediação de leitura. Isso é um ponto importante. Outro ponto é que o, as pessoas que atuam na biblioteca, na maioria das vezes, elas são do próprio local. Isso também, então, cria... É, são pessoas que têm a identidade... Né? ela conhece aquela, a dinâmica daquele local, ela conhece as pessoas, sabe que aquela criança é filho do vizinho, é filho da Maria, que trabalha não sei aonde, tem uma relação de familiaridade, que é, o, é a essência da comunidade mesmo, né? que é diferente da biblioteca pública, que chega, ela é colocada num determinado lugar, quando ela é colocada num, num território, de... de... exclusão... quando é... porque na maioria das vezes ela está em lugares que... que não, não chega... Né, que para a população que mais precisa é difícil de chegar... mas quando ela está... as pessoas que vão trabalhar lá não são pessoas do território... então ela está chegando... ela com outro olhar. É um trabalho muito difícil para o bibliotecário também... ele... É, se apropriar da cultura, da dinâmica daquele local pa para fazer essa integração. Enquanto que na biblioteca comunitária, isso faz parte, a gente até chega a falar o seguinte, o estudo de usuário que para o bibliotecário, para a biblioteca pública é tão importante, para a biblioteca comunitária não tem tanta importância quanto lá, porque ele se conhece, tá? Então, é, é diferente, né, essa relação. Ah, imagino, professora. É, uma outra coisa que também me suscitou dúvida, professora é em relação à questão das estratégias, né, que essas bibliotecas utilizam para poder fazer jus ao seu papel de bibliotecas comunitárias. Imagino que a maioria das bibliotecas fazem a própria mediação de leitura, fazem empréstimos né, de livros, enfim, fazem outras atividades que são de interesse da comunidade, que nem sempre são serviços, ou pelo menos que antigamente não se pensava como serviços próprios das bibliotecas. Né? É, o que a senhora pode comentar sobre, sobre essa questão das estratégias das bibliotecas comunitárias a partir da pesquisa que vocês fizeram? É, a gente percebeu, nós percebemos, é, a partir, nossa pesquisa envolveu levantamento de dados quantitativos e qualitativos. Tá? Acho que isso eu também queria contar um pouquinho, né? Então, é, nós cruzamos, cruzando tudo isso, a gente percebe que a, as bibliotecas, elas estão muito mais focadas, as bibliotecas comunitárias, na mediação de leitura. Tá. Elas já têm... e têm trabalhado... eles têm trabalhado muito... na, na formação deles... É, a questão de, da, da, das coleções... dos acervos das bibliotecas... acervos literários... Eles, eles dão ênfase para o acervo literário. Se imagina, uma biblioteca pequena, ela não, tem, ela não é apoiada pelo governo, ela não tem condição de atuar em todas as vertentes que uma biblioteca pública precisa, deveria, então ela tem que optar por determinadas é, estratégias. E a estratégia que eles, que eles têm optado é pela leitura literária, a trabalhar as questões de leitura literária e a mediação de leitura, que como eu já disse para você, não só dentro mas fora da biblioteca. Agora, além disso, eles trabalham muito também a questão da escrita, por exemplo. Tá? A leitura ela vem acompanhada da escrita, né? E isso a gente na pesquisa nós, é, nós encontramos muitos autores, crianças autoras. É, Chico, vou te contar uma historinha que é, foi muito significativa durante um grupo focal que nós fizemos. Nós levamos uma lista de presença e pedimos para as crianças assinarem. E um virou para o outro e falou, mas o que, que é assinar? O outro, o, o outro amiguinho virou e falou assim, é dar um autógrafo, dá um autógrafo ali. Ou seja, eles estão, eles têm a dimensão do que, que é ser autor, eles frequentam as feiras de livro, essas bibliotecas, elas, elas se reúnem para levar a comunidade para as feiras de livro, quando não são elas próprias que organizam. Você pega em Minas Gerais, as, a feira de livros de Sabará é organizada pela biblioteca comunitária. E, e, as, e, e muitas outras, muitos outros exemplos eu poderia dar. Então, é, é, tudo isso tá, envolve... Atividade, né, que você falou, estratégias, mas também estratégias que aproximam das pessoas, aproximam aproxima a biblioteca e os fazeres da biblioteca, as técnicas da, da, das comunidades. Aí eu falei de Sabará, eu lembrei de uma. Você falou, ah, que estratégia? Sabará, por exemplo, a, a Boa Arte Biblioteca, ela fez um projeto junto com as padarias. E na, no saquinho de pão vinha um poema de, escrito, com desenho da biblioteca, o desenho de Sabará, muito, muito bonito, tudo com uma identidade, a questão da identidade é muito forte, nessas, do pertencimento ao local nessas bibliotecas. Você visualiza seja na comunicação deles com, a, com o público, seja na, na, na cara da biblioteca, mas então, essa biblioteca, por exemplo, a estratégia que ela, que ela fez para é, se aproximar da comunidade era a, a, colocar o pãozinho de manhã, que a pessoa ia de manhã na padaria, comprava o pão, ligava para a biblioteca e falava assim, olha, eu estou aqui lendo o poema que vocês colocaram, tomando meu cafezinho, lendo o poema com vocês. Não é demais isso? Muito, muito bacana. Inclusive, professora, era, era nesse ponto que eu ia perguntar, assim, uma das funções, obviamente, da biblioteca, as funções da biblioteca não é apenas formar leitores, né, mas suponho que vocês identificaram um grande papel da biblioteca comunitária a partir da pesquisa na formação de leitores. Sim. Então, a questão da formação de leitores, desde criança, como a gente, é, como eu falei, com crianças... as crianças... falei de, de, das crianças que se transformam em autores logo pequenos, né... mas um outro ponto muito importante é que o, o que a gente chama de público na biblioteca comunitária... na biblioteca pública... público, usuário... ele entra... o frequentador da biblioteca... ele entra na biblioteca e ele se transforma num... o que a gente chama... a gente identificou como um interagente... aquela pessoa que mais do que ir lá... usar... e sair... ele vai... e ele interage... ele participa... ele participa da seleção dos livros... ele participa da gestão da biblioteca... O usuário da biblioteca comunitária, ele... a gente chama... a gente está chamando de um interagente... porque ele é mais do que... ele não é só uma pessoa que vai e usa. Além disso, o termo usuário para as comunidades de, da periferia é muito associado ao usuário de droga. Então, isso também é um, é um, é um termo que a gente está querendo se desvencilhar. Mas essa pessoa que vira um interagente... E ela ela ela se transforma ao longo do tempo num mediador. Muitos os mediadores que nós identificamos, foram mais, são mais de 300 mediadores atuando nessas bibliotecas, eles iniciam sua trajetória como como pessoas que frequentadores, né? É, então é a construção das pessoas, é a mudança de atitude, passam a ser referência dentro de suas comunitárias, dentro dos seus territórios. Então eles falam muito. Ah, eu eu todo eu passo aqui o o, a criança... a mãe... falar que aquele, aquele lá é o rapaz da biblioteca... aquela lá é a menina do livro... então ele tem uma responsabilidade... Tem uma, ele é reconhecido... ou ela... é reconhecido dentro daquele, daquele grupo... e é, passa a ser referência para as crianças... é muito interessante esse processo também. Inclusive, eu estou vendo os números aqui, professora, e vi que a maioria né, dos, dos mediadores eles já atuam bastante tempo né, na, na mediação, entre um e quatro anos, e parece que isso aproxima, cria uma relação mais intensa com a comunidade, né, professora? Sim, isso é, é interessante, e além disso, foi também muito interessante a gente perceber a mudança, o impacto que essa atuação, essa leitura, porque eles começam como leitores e viram mediadores. Ao virarem mediadores, eles melhoram a sua leitura, né? E isso daí também impacta na formação deles. Eu não sei se você chegou a ver, mas a gente já tem um número muito grande de mediadores. A maioria terminando o segundo grau é, na faculdade e um grande número já... Na pós, fazendo pós-graduação. Isso é muito interessante. Aí, além disso, tem uma outra característica. Essas pessoas, elas se apaixonam pelo que elas fazem. Então, eles são mais do que... Então, outro termo que a gente não usou é funcionário, ninguém é funcionário. Mesmo quando registrado, eles se, ele se veem como militantes daquela causa, de um, da causa do direito à leitura do direito à, à, à literatura. E, então, esse percurso, essa mudança da trajetória pessoal desse grupo na sua formação acadêmica e, e até de chegar a um diploma, a uma, a uma graduação, a uma pós-graduação, isso também foi um achado dentro dessa pesquisa, porque de modo geral a gente fala, ah, é muito legal uma biblioteca comunitária, mas você só pensa assim, ah, é uma coisa precária, não deve ser, né, só com livros doados, ah, não deve ter organização, não, eles são organizados. Uma grande parte já usa sistema de, de automatizado de catalogação e classificação. É, eles estão usando técnicas de organização e de tratamento de documentos... e, além disso, um outro achado nosso é que... Ah, eu fiz a minha pesquisa de, de doutorado nas bibliotecas comunitárias em 2008... Né? ou seja, temos 10 anos... um intervalo de 10 anos... na época não, não tinha, os bibliotecários nem chegavam perto das bibliotecas comunitárias... Hoje, nós temos muitos bibliotecários atuando nessas bibliotecas. Então, passou a ser também um espaço de atuação, né, que é... Essa, esse é o desejo, que não é que a gente tenha espaço sem bibliotecários, não é isso. Queremos trabalhar com todos, mas as pessoas têm que gostar, têm que se apaixonar, têm que ter esse perfil, né, perfil leitor, perfil de militante do direito ao livro, à leitura e à literatura.